Olá a paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, aqui quem fala é Everton Damasceno. Estou aqui neste vídeo hoje para apresentar a vocês mais um tema. O tema de hoje é as promessas de Deus são imutáveis. Não desanime! Antes de começar, gostaria que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal para que essa mensagem possa se espalhar e chegar aos corações de mais pessoas. Então vamos ao tema de hoje. Muitas pessoas de o, o, muitas pessoas hoje em dia já não estão acreditando mais na volta de Jesus. Isso porque já se passaram quase dois mil anos. Então as pessoas já perderam a fé.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 nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como se fosse nossa, no sentido de que o dia do Senhor chegará. Ninguém de modo engane a voz, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o um homem do pecado, o filho da perdição. Ele estava falando que antes da vinda do, do Senhor, primeiro viria a apostasia. Muitos iriam perder a fé. E ele também alerta, alerta no verso 2 para não mudarmos facilmente o nosso modo de pensar. Porque a vinda do Senhor Jesus é verídica. Veja o que diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. 9. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que não trouxeram proveito algum aos que com eles se preocupam. Então, amado irmão e irmã, se a palavra diz que Jesus é o mesmo sempre, então é porque ele é o mesmo sempre. Então, se ele disse que vai voltar, é porque ele vai voltar. Acredite na palavra do Senhor. Não em doutrinas falsas que só falam em coisas terrenas, só falam em prosperidades materiais. Como disse Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 2 e 3, pensai nas coisas do alto, não nas da terra, porque morreste e vossa vida está escondida com Cristo em Deus, amados. Se você já morreu para o mundo e só está esperando a volta de Jesus, então pare de dar ouvido a essas doutrinas falsas que diz que Jesus não vem. Olhe para a palavra do Senhor e tire suas conclusões por você mesmo. Não seja um apóstata, só porque alguém usado por Satanás disse que Jesus não vai voltar. Essa mensagem que estou falando aqui é para crente evangélico. É crente que desanimou porque caiu nas armadilhas de Satanás. É crente que deu ouvido à pessoa que não tem o um Espírito Santo dentro dela. Eu gostaria de falar uma coisa aqui para você, amados irmãos e irmãs. Palavra que é fiel, que se morrermos com ele, também viveremos com ele. Se sofrermos, também, reina, também reinaremos com ele. Se o negarmos, também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então, amados irmãos e irmãs, jamais negue a Cristo, só porque... Aos nossos olhos, ele está demorando, porque se o negarmos naquele dia, ele dirá, Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, praticantes de iniquidade. Então, essa é a mensagem que o Espírito Santo ministrou em meu coração hoje. Que você não desanime, volta para a presença de Deus. A palavra de Deus é imutável. Jesus vai voltar. E é no nosso tempo agora. Não dê ouvidos às sinagogas de Satanás. Porque ele infiltrou nas igrejas para enganar. Porque ele sabe que o povo não lê Bíblia. E ele também sabe que o povo é carente da palavra de Deus. Então... Ele engana as pessoas na própria palavra, com interpretações erradas. Confie em Jesus. O dia da nossa redenção está mais próximo do que você imagina. Então olhe para o alto, que Jesus vai aparecer no céu. Ele vai te chamar. Não desanime. E eu vou deixar aqui para vocês o último versículo, o último verso, né? Hebreus, capítulo 10, versículo 35, 37, diz assim, Não percais, pois, vossa confiança, que tem grande galardão, porque tendes necessidade de paciência, paciência, para que, havendo feito a vontade de Deus, obtenhais a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo e o que há de vir virá e não tardará. Então, amados irmãos, que você que está desanimado, você que está fraco, que essa mensagem possa te confortar, que essa mensagem possa é, fazer você olhar para o alto de novo, que essa mensagem possa fazer com que o Espírito Santo te traga novamente para os caminhos do Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, fica com Deus, fica na paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.